Novas surpresas aguardavam-me na Judéia, que eu tanto amava. Meu protetor aproximou-se e falou. Uma agradável presença nós teremos antes de nossa partida. Alguém deseja nos falar. Ouçamos, meu filho, pois serão palavras de quem muito nos ama já há alguns séculos. Fiquei aguardando extasiado. De repente, uma luz azulada desceu lentamente até mim e doce perfume purificou o ar. Aos poucos, meiga figura de mulher foi se formando, porém não conseguia decifrar suas feições delicadas e suaves. Apenas via a forma um pouco ofuscada, mas bela e angelical. Suavemente, uma mulher feito anjo postou-se em minha frente. Eu não via meu protetor, porém sentia o toque macio de sua mão em meu ombro, como a dizer que ali estava repartindo comigo aqueles belos momentos. Passados alguns instantes, ela falou docemente. Filhinhos queridos que a paz de Jesus se faça em nossos corações. Pequena como sou, sinto-me honrada por esta oportunidade depositada em minhas mãos. O Aldo designou-me para que lhes falasse e aqui estou com o coração vibrando e teimosas lágrimas participando desse momento emocionante. O que devo transmitir-lhes envolve nossas imensas responsabilidades diante do Evangelho do Cristo. Estamos cientes do muito que temos recebido das mãos do Pai de Misericórdia e do pouco que temos feito em tantas jornadas terrenas. Já habitamos palácios, castelos e mosteiros fabulosos. Vestimos linho, púrpura, e desfilamos com ouro e joias raras, além de reter fortunas e patrimônio incalculáveis. A carne já nos recebeu como reis, nobres e ricos proprietários, mas também fomos sacerdotes inconsequentes e bispos autoritários. Vários países nos receberam como cidadãos investidos de poder e glória, mas sempre nós abusamos, humilhando, traindo e nos perdendo. Mas isso é passado. Nova vida nos surge. A esperança se renova e novamente Jesus de Nazaré, o meigo Galileu, nos felicita com um tesouro valiosíssimo incalculável, puro e eterno. É o evangelho de amor e redenção. E, por acréscimo de misericórdia, ele nos trouxe até o tempo de sua passagem pela terra. A tudo assistimos e vimos a veracidade dos fatos. Sim, a paixão e morte dele não é invenção dos homens, aconteceu realmente. E graças aos céus a sua mensagem ficou. Após isso, que faremos? Ao fazer esta pergunta, ela silenciou por alguns segundos. Meus olhos estavam nublados e o rosto queimava de vergonha. Sim, meu passado é triste, eu sabia. Pouco depois, ela prosseguiu chegou a hora de grandes renovações. É necessário ajudar Jesus Cristo a mudar a face do mundo, expulsando para sempre do planeta o egoísmo que tanto mal tem feito. Viemos até aqui e assistimos a tudo porque Ele confiou em nós. Essa viagem no tempo deverá ser marco de uma nova vida, de um novo homem compromissado com o bem, com o amor, com o Cristo. Por isso, a partir de hoje, em qualquer circunstância, será nosso dever agirmos como verdadeiros servidores de Jesus. Em hipótese alguma, usaremos o revide que não deixa de ser uma violência sem justificativas e que sabemos nunca corrige, antes agrava. Assim, defrontados pela ofensa, perdoemos. Assaltados pela violência, pacifiquemos. Desafiados pela ignorância, compadeçamos. Deparados com a mentira, esqueçamos. Agredidos pela traição, compreendamos. Sabemos que a paixão de Jesus é o povo. Então, Vamos viver com o povo, ensinando e aprendendo, mas principalmente servindo. Não poderemos prosseguir insensíveis, impermeáveis à dor do próximo. Quem assim viver, sentirá um dia que perdeu o seu tempo, pois é bom conviver, mas é belo repassar o que temos, é nobre dividir e é sublime doar. Por isso, Amemos. O amor enriquece, enobrece e ilumina primeiramente a quem ama. E aquele que ama vive em sintonia com o alto e essa companhia divina o ajudará a percorrer o caminho que leva às moradas celestes, onde a felicidade é para sempre. Ela suspirou fundo, deu-me a impressão de sorrir, e depois continuou. Meus filhinhos, um dia Jesus chorou por nós. Vamos fazê-lo sorrir? Isso é possível. Está em nossas mãos. Agora devo ir. Até breve. Eu os amo. Que Deus nos abençoe. Ao finalizar as carinhosas palavras, a formosa visão foi se desvanecendo e a sua luz foi se apagando, apagando até desaparecer na brumosa tarde. Ela foi embora. Eu estava em êxtase total com infinita paz invadindo meu coração. Suspirei fundo e me reequilibrei.